Olá, meu nome é Leandro Fonseca. Eu sou Fabiana Marins. Estamos aqui para te apresentar uma oportunidade que poderá dar um novo sentido para a sua vida. Você quer mudar a sua vida? Você quer saber como fazer isso? Então fique com a gente, nós vamos apresentar um novo modelo de negócio que vai transformar a sua vida. A Jill é uma multinacional norte-americana que possui a sua sede em Orlando, tem um crescimento muito rápido, já ocupa a 14ª posição no ranking das empresas de vendas diretas, recentemente recebeu o prêmio de Estrela Ascendente, a empresa que mais rápido cresce no cenário da indústria das empresas de vendas diretas. Foi indicada a receber diversos prêmios no ano de 2016. Também vem dobrando seu faturamento a cada ano. O ano de 2016 vendeu 1,4 bilhões de dólares, possui operações em mais de 140 países, significa que você pode trabalhar em mais de 140 países através do seu site, do seu aplicativo. Recentemente comprou uma sede em São Paulo, na Avenida Berrini, onde você pode levar os seus convidados para conhecer a nossa sede, onde você pode retirar os seus produtos. Também comprou a Arena de Unes, no Rio de Janeiro, onde ocorrem as lutas, os jogos de UFC, diversos shows internacionais e, principalmente, é a nossa casa, é onde a gente faz os nossos eventos. Agora eu quero chamar a nossa sócia fundadora, Fábio Marins, especialista em produtos, para ficar na companhia de você sobre a nossa alta tecnologia dos produtos Dunez. Valeu, Leandro! Agora vou apresentar para você os produtos da Dunez, que é uma linha única, extraordinária, exclusiva e com uma tecnologia altamente desenvolvida. O crescimento expressivo da Dunez, além do seu atrativo plano de marketing, deve ser a extraordinária linha de produtos que a empresa apresenta. A Juness desenvolveu um sistema de aprimoramento à juventude, o sistema IES, onde toda a linha de produtos desenvolvida atua de dentro para fora e de fora para dentro, potencializando o processo de rejuvenescimento celular e possibilitando, assim, extraordinários resultados quando o assunto é anti-envelhecimento. Produtos incríveis são dermocosméticos e nutricosméticos, produtos exclusivos, únicos. A linha de dermocosméticos é a Luminess. Toda a tecnologia dessa linha está baseada em pesquisa com célula-tronco adulto humana, uma fórmula patenteada e exclusiva que só a Junes oferece. Tecnologia APT200. São 200 possibilidades de haver a regeneração celular, oportunizando resultados extraordinários para a sua pele. Uma linha de produtos desenvolvida com alta tecnologia, garantindo excelentes resultados. São produtos para a limpeza do rosto: hidratante facial com protetor solar, um super hidratante noturno, o Cero, que atua na redução de rugas e linhas de expressão um dos produtos que tem a maior concentração de fatores de crescimento, um clareador para o tratamento de manchas, uma máscara com efeito lifting e ainda o Boy, um hidratante corporal que auxilia muito na flacidez da pele. Com destaque, claro, para o nosso queridinho Aidlis. Você já pensou em rejuvenescer até 10 anos em apenas 3 minutos? Nosso famoso botox instantâneo já conquistou a atenção e o coração de milhares de pessoas e vem sendo uma febre entre os famosos. Na linha dos nutricosméticos, possuímos uma linha de suplementos alimentares à base de glicoproteínas, resveratrol, colágeno hidrolizado, energéticos e muito mais. O VidaCell atua diretamente na vida celular, proporcionando nutrição às nossas células. Estimula o sistema imunológico, atuando contra os radicais livres, aumentando a resistência física e o rendimento atlético. Reserve, um delicioso gel nutritivo, rico em resveratrol. Um super antioxidante que, entre muitos benefícios, auxilia a combater o estresse e o envelhecimento prematuro. Na Ara, a bebida da beleza. 12 gramas de colágeno hidrolisado, combinado com as vitaminas C, B6, B12, Zinco, Seis frutas cristalizadas, entre diversos outros componentes, que vão auxiliar na sustentação da sua pele, nas articulações, no fortalecimento das unhas e cabelo. Um produto diferenciado, um dos mais vendidos no Brasil. Nevo, o energético que vem do suco da fruta, com baixa caloria, sem adoçantes artificiais, rico em vitamina B, no sabor citrus e pêssego manga. A empresa está em franca expansão e em breve teremos lançamentos de novos produtos no mercado brasileiro. Agora com vocês, nosso sócio fundador, Leandro Fonseca, apresentando o nosso extraordinário Plano de Negócios. Muito obrigado, Fábio Marins. E a partir de agora eu vou te mostrar o poderoso plano de compensação da multinacional de Unesco. E esse plano de compensação vai te bonificar de seis formas. A primeira forma de ganhar é o lucro na revenda, onde você compra produtos e vende produtos com o lucro em cima. Você também vai receber uma incrível loja virtual que você pode, através das redes sociais, enviar para os seus amigos, parentes, familiares ou até mesmo pessoas interessadas nos nossos produtos para alguma cidade da Europa, por exemplo. E se a pessoa comprou em alguma cidade da Europa, a de Unes da Europa vai faturar a nota, embrulhar o produto, entregar na casa do teu cliente e te depositar o lucro toda terça-feira na tua conta. E isso realmente é incrível. A segunda forma de compensação, particularmente acho extraordinária, é quando você convida pessoas para trabalhar com você ou você simplesmente vende produtos a preço de custo. Quando uma pessoa decidiu trabalhar de forma correta e profissional com você, a empresa vai te bonificar com dinheiro, o bônus de primeiro pedido toda terça-feira na tua conta, vai te dar pontos e esses pontos serão convertidos por dinheiro e pontos de viagens, que são viagens realmente extraordinárias. A partir da terceira forma de bonificação, você tem a oportunidade de construir grandes equipes, uma rede extraordinária e a tão sonhada e desejada renda residual. E você precisa apenas três requisitos para construir isso. O primeiro deles é... Comprar, adquirir um pacote de produtos apropriado, ter uma movimentação mensal a 60 CVs, equivalente ou mais a 60 CVs e convidar duas pessoas para trabalhar de forma profissional com você, dois distribuidores. Mas Leandro, como que eu construo grandes organizações sólidas, como é que eu construo a tão desejada e sonhada renda residual? Você pode ter apenas duas equipes, uma na sua direita e uma na sua esquerda, cada vez que você convida duas pessoas, dois empreendedores, dois amigos para construir esse negócio de forma correta e adequada com você, você já aloca um na direita e um na esquerda. E se você duplicar o teu negócio, essas pessoas vão estar também convidando novas pessoas para consumir os nossos produtos ou revender os nossos produtos, as grandes organizações começam a ser montadas. Quando a tua organização da tua direita está menor que a tua organização da esquerda, o que, que você faz? Você pode alocar uma terceira pessoa na equipe. E todos os produtos que são movimentados nessas equipes geram pontos e pontos serão convertidos em dinheiro. De que forma? Cada vez que somam 900 pontos de produtos movimentados, 300 pontos de um lado e 600 pontos de outro, sempre na tua equipe menor, 300 pontos e 600, a empresa tira esses 900 pontos e te paga um ciclo binário, que é igual a 105 reais por semana. Se as tuas organizações estão crescendo de forma sólida, as pessoas estão consumindo, revendendo os produtos, mais produtos movimentados, mais pontos movimentados, mais ciclos gerados a cada 10 ciclos, R$ 1.050 por semana. A tua organização continua crescendo ao longo dos anos, mais produtos movimentados, mais vendas, mais ciclos, R$ 100 ciclos reais por semana, R$ 10.500 por semana. Chegando a fazer mil ciclos reais por semana, 105 mil reais, a empresa bate um teto e te paga apenas 750 ciclos, 78.750 por semana. Os outros pontos ficarão acumulados para as próximas semanas. Bônus de liderança, um bônus realmente extraordinário. E aqui apenas uma regra se aplica: ajude os teus amigos a pagarem as contas que as tuas desaparecem. Mas como assim, lendo? Dentro do nosso plano de marketing, dentro do nosso plano de avanço de título, a cada título alcançado você ganha uma bonificação de 20% dos seus primeiros níveis, 15% dos seus segundos níveis, 10% dos seus terceiros níveis e até o sétimo nível, 5% avançando os títulos. A quinta forma de ganho é o um incentivo a dos clientes. Quando você tiver cinco pessoas consumindo no teu site ou cinco pessoas Comprando a preço de custo pelo sistema de autoenvio, a indústria também identifica isso e potencializa os teus primeiros níveis de 20%, passando a 25%. Quando você tiver 10 pessoas consumindo no teu site, ou 10 empreendedores consumindo pelo sistema de autoenvio, a empresa te bonifica com mais 10% dos teus primeiros níveis, passando de 20% a 30%. Isso é realmente incrível e pode fazer uma diferença muito grande nos teus ganhos. A sexta forma de bonificação é o pool de diamante. Quando você conquista esse título realmente incrível, título de diamante, a empresa pega 3% do volume global dos seus pontos e através da produtividade da sua equipe, ela vai dividir esses pontos entre os diamantes. Títulos e reconhecimentos. Agora você vai aprender como você constrói uma grande organização sólida e altamente lucrativa. O primeiro passo é você se tornar um associado, segundo passo é você se tornar um distribuidor, adquirindo um kit de produtos apropriado. Terceiro passo é quando você começa a construir a equipe da tua direita e a equipe da tua esquerda, e a partir daí você pode construir uma grande carreira de sucesso, construindo a tua liberdade financeira, a tua renda residual e chegando, conquistando aos mais altos patamares essa indústria pode te oferecer. Se já era bom, agora vai ficar bom demais. A empresa ainda te oferece uma oportunidade global, um incentivo para mais clientes, conferências, treinamentos, viagens extraordinárias para você conhecer lugares paradisíacos pelo mundo e tudo por conta da Gioness. A gente espera que você tenha se sentido impactado por essa incrível oportunidade de negócio e que você possa tomar uma decisão que vai transformar a sua vida. Seja bem-vindo à família de Unesco.